Fala galera, sou Maicon Gomes. Seja bem-vindo ao meu canal. E na aula passada eu estava falando sobre o empilhamento de terças. a Formação de acordes. Terça maior no caso. A gente está abordando aqui. E na aula passada eu falei no violão. Agora eu vou falar no cavaco. Nós temos aqui ó, a nota ré aqui na primeira corda. A nota si na segunda. Sol e ré. Repete. Como que eu vou fazer para estar tá empilhando a terça aqui? Eu vou pegar a nota dó aqui na segunda corda beleza e aí se eu quiser começar a montar um acorde de dó eu preciso da terça maior do dó, correto? então dó ré mi eu tenho aqui o dó na segunda corda aqui ó, primeira casa e a primeira corda aqui do cavaco ela é afinada em ré se eu andar aqui, ó, Ré, Ré sustenido, Mi. Eu já tenho aqui o Mi na segunda casa aqui da primeira corda. Então eu tenho Dó aqui e tenho o Mi aqui. Eu já começo a montar o meu acorde no cavaco com dois sons. Beleza? E aí o cavaco é o mesmo lance do violão. Se eu tenho essa forma aqui, eu posso andar com ela, que eu tenho todos os outros acordes aqui na mesma forma. Ó, Dó. Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido Sol, Sol sustenido Lá, Lá sustenido Si e Dó Com a mesma forma, tá vendo? Eu tô só andando Lembrando que aqui eu só tenho dois sons, tá? Se eu pegar aqui Vamos pegar na terceira corda agora Terceira corda Eu tenho a nota Dó aqui, ó Na quinta casa, ó Por quê? Sol, Sol Sustenido, Lá, Lá Sustenido, Si, Dó. Se eu quiser achar a terça, Dó, Ré, Mi, terça maior. Eu tenho um Mi aqui, ó, na segunda corda, eu tenho um Mi aqui na quinta casa também, logo embaixo. E eu posso usar a mesma forma de achar os outros acordes com a escala cromática. Ó. Dó, Dó Sustenido, Ré, Ré Sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol e também posso voltar Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol Viu? Com a mesma forma aqui ó. Dó em cima, Mi embaixo Agora vamos lá para a quarta corda Se eu tenho aqui é, Deixa eu pegar aqui um Sol o Sol está aqui ó, na quinta corda também Na quinta casa, desculpa eu vou achar a terça dele, sol, Lá, Si. Terça maior de Sol é o Si. Eu tenho o Si logo aqui, ó. então com essa forma aqui eu consigo achar o restante dos acordes. Ó. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, posso voltar também, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, viu? Então é assim que a gente faz o empilhamento de terças, tanto no cavalo, como no violão, como na guitarra, no baixo, entendeu? É desse jeito que a gente faz. Então, pratica aí nas cordas, fazendo empilhamento com dois sons primeiro, depois a gente passa para três, depois quatro, tá bom? Treina aí bastante com cavaquinhos. Se você gostou do conteúdo, comenta aí, curte, compartilha, ativa o sininho. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Valeu, até a próxima!